Os altares são um ponto de conexão com as forças sagradas às quais nós trabalhamos, sejam deuses ou outras energias. E justamente por ser esse ponto de conexão, nos altares nós trabalhamos esse vínculo energético com essas forças e podemos realizar rituais, orações, sortilégios e tudo que você sinta necessidade dentro deste espaço que se torna sagrado. Em termos mais simples, os altares são como se fossem a casa dos deuses dentro da sua casa. E é neste espaço onde você entra em conexão, em contato, em comunhão com essas forças. Porque é o espaço que você adentra para poder se comunicar, para poder estar com essas energias e realizar todos os trabalhos que você sente necessidade. Durante a nossa jornada de trabalho mágico com a deusa, ter um altar é garantir um ponto de conexão com essa força, para que a gente possa se ligar a essa energia e retornar todas as vezes que forem necessárias. Sendo assim... Hoje eu vou te dar algumas dicas de como montar esse altar de conexão. E a partir desse altar nós vamos fazer, neste vídeo ainda, a conexão com a deusa. Essa primeira conexão, esse primeiro contato sagrado com essa força que vai nos acompanhar aí neste período, durante essa série e durante todo o tempo que você desejar trabalhar com a deusa depois. Então, quais são os instrumentos ou coisas que devem ter num altar? Bom, diferente de um altar ritualístico padrão... Esses altares voltados para forças específicas são considerados altares devocionais. E nesses altares de devoção e de contato com essas forças, nós colocamos nele tudo o que representa para gente o contato com essa energia. Então você pode pôr símbolos, você pode pôr estátuas, sigilos e coisas que representem essa conexão e este contato que você tem com esta força divina. Apesar dos altares devocionais serem um pouco mais livres dentro da sua construção, tem algumas coisas que eu recomendo para vocês de ter. Como, por exemplo, a toalha de altar ou pano de altar. Ele não é necessariamente um objeto de poder, mas ele torna o altar mais organizado, porque ele delimita o espaço onde as coisas vão ficar, sem contar que ele protege a mesa ou o local onde vai ser depositado as ferramentas e símbolos de sujar. Por exemplo, quando uma vela escorre, se ela escorre diretamente numa estante de madeira, ela pode manchar, ela pode queimar, e tendo uma, uma toalha ali, essa toalha protege um pouco mais o espaço de ser danificado você pode trazer no seu altar também eu recomendo uma estátua um símbolo até mesmo um quadrinho com uma imagem da força do Deus no caso de Hecate que você vai estar trabalhando infelizmente ainda a nossa cabeça funciona através de muletas e uma dessas muletas de conexão é a imagem representativa daquela energia e daquela força que a gente está trabalhando. É muito mais fácil a gente se conectar com uma energia quando a gente consegue visualizar o formato que ela tem. É muito mais fácil a gente compreender uma energia quando a gente consegue criar na nossa cabeça uma forma de como ela é. Então, para facilitar esse contato energético com a deusa Hecate, coloque no altar símbolos que a representem. Pode ser uma estátua, pode ser uma foto, pode ser um símbolo. O que você se confortável que você tenha e que você acha bonito. E velas ou incensos ou os dois? Ambos os instrumentos servem como um elevador, direcionador de energia. A gente vai ver comumente em diversas culturas que tanto as velas quanto os incensos servem como impulsionador é, e direcionador da nossa fé dos nossos desejos, dos nossos pedidos, das nossas orações então em qualquer outra cultura que você vá pesquisar, você vai encontrar alguma forma relacionada a uma vela ou um incenso, alguma coisa aromática que era colocada no altar ritualístico para elevar os pedidos e criar conexão com os deuses então é interessante que você tenha assim esse instrumento, ele não só deixa bonito o altar, mas ele também auxilia a elevar, a direcionar a canalizar as energias dessa divindade e unir com a sua energia, facilita esse contato e torna as coisas mais agradáveis, mais confortáveis e traz a sensação mesmo de conexão. Eu vou te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo o selo de verificação de membro, que é o meu símbolo, que vai ficar do lado do seu nome e vai me auxiliar a identificar você principalmente nas lives que acontecem todas as semanas aqui do canal, aparece seu nome destacado para mim. Eu consigo responder suas perguntas, passar você na frente do pessoal. Você também pode entrar para o grupo secreto aqui do canal, a Revoada Rouxinol, onde a gente conversa sobre magia, sobre espiritualidade e onde todo mês tem um ritual exclusivo para os membros. Sem contar que nós temos agora o Círculo Rouxinol, que é um grupo de estudos direcionados por mim. É um verdadeiro é, grupo de transformação mágica um treinamento mágico para você aonde você vai desenvolver aí seu lado espiritual é muito fácil é muito simples aqui embaixo do lado do inscreva você tem um botãozinho escrito seja membro seleciona ali a sua opção e vem fazer parte da nossa revoada monte o seu altar agora como você se sentir confortável Torne o seu altar um espaço onde você olhe e sinta conexão com a deusa. Onde você se sinta confortável em chamar Hecate ali, em colocar suas oferendas, em colocar os seus pedidos, em colocar todos os objetos e instrumentos mágicos que você sentir que é de trabalho com essa deusa. E quando você terminar esse altar, você vai fazer a seguinte invocação. Poderosa deusa Hecate, eu te invoco, donzela luminosa. Que a luz de suas tochas venha iluminar os meus caminhos. Você que sobreviveu às eras, Viu a destruição e a construção de um novo mundo. Senhora de muitos nomes, eu te invoco. Hecate Fosforos, portadora da luz. Eu te invoco, Hecate Lamparias, a que carrega as tochas. Eu te invoco, Hecate, a protopaica que afasta todo o mal, senhora dos mistérios contidos em nosso inconsciente, eu te invoco Hecate, faça-se presente e seja bem-vinda. Após essa invocação, eu quero que você se sente em frente a esse altar, acenda a sua vela, o seu incenso, feche seus olhos, coloque o fone de ouvido e siga a minha meditação guiada ao encontro dessa deusa para iniciar a sua jornada com ela nesse momento. Você se encontra no vazio, escuro e confortável da sua mente. Comece a caminhar em direção a uma porta que estará logo à sua frente. Observe seus detalhes. Ao lado dela, pendurado na parede, uma tocha cheia de adornos que fazem desenhos com sua luz no escuro. Pegue essa tocha para iluminar o seu caminho e abra a maçaneta desta porta e ao entrar por ela você será levado para uma floresta na calada da noite. Vá seguindo em direção a uma clareira com a cálida luz da tocha criando formas no escuro. Observe os detalhes no caminho, a textura da grama úmida pela noite o som dos animais e criaturas na floresta. Você está calmo e confortável. Você se aproxima cada vez mais dessa clareira e pode perceber que a luz da lua cheia ilumina todo o espaço. No centro dela se encontra uma mulher. Ela é Hecate. Faça uma reverência e siga em direção à deusa diga seu nome se apresente a ela a deusa então lhe responde eu te conheço desde seu início então que este seja o nosso reencontro a deusa te abraça e neste momento inicia uma conversa com ela sobre essa nova aproximação sobre a sua vontade de trazê-la para mais perto de você e da sua vida. Fale com ela sobre os seus desejos, sonhos, metas e em como ela, estando próxima a você, poderá te dar forças e te mostrar como crescer e se desenvolver. Diga a ela que a partir de agora, ela terá um espaço em sua casa, onde ela será lembrada, amada e reverenciada. E assim, ocupará um espaço presente em sua vida. Convide a Deusa para abençoar o seu altar, que você montou com tanto carinho e se fazer presente. Hecate, então te abraça e te dá uma bênção, dizendo... Eu sempre estive aqui e permanecerei. Para me encontrar, basta olhar para dentro de você e chamar meu nome. Passe com a Deusa o tempo que desejar nesta meditação e fale com ela sobre o que mais sentir vontade. Quando terminar, se despeça e aos poucos, com as bênçãos dela, retorne o aqui e agora. Agora que você já meditou, que você já criou a sua conexão com a deusa, este é o primeiro vídeo da série Hecate Caminhos de Magia. Ao longo dos meses, até julho, vocês vão ter um vídeo novo que vão trazer mais exercícios e diferentes outras formas de conexão com essa deusa. Não desmonte o seu altar, mantenha ele ali. E ao longo desse mês, entre em conexão com a deusa, entre em contato com ela, e se for preciso, medite outras vezes. Reveja esse vídeo quantas vezes você sentir vontade, porque agora o seu exercício, a sua lição de casa, é desenvolver com essa deusa contato, e delimitar quais os símbolos mágicos, quais os epítetos, e o que faz sentido para você com relação a ela, e o porquê. Por que esse símbolo traz mais conexão? Por que esse epíteto me traz mais conexão? E encontre essa conexão com a deusa. Busque, pesquise outras informações. Não tenha medo de ir atrás. Este é o momento de você criar esses laços de conexão. Então, sua lição de casa é buscar essa conexão. Encontrar quais epítetos da deusa ressoa com o seu coração. E quais símbolos dela fazem sentido com a sua realidade. Porque nós somos seres únicos. Cada um tem um desejo, cada um tem uma vida, cada um tem uma vontade, uma dor e a necessidade de uma cura. E justamente por isso, nós vamos encontrar nessa deusa, cada um, um ponto diferente. Então eu quero que você encontre o seu ponto dentro dessa imensidão que é a deusa Hecate. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o amor do mundo a gente responder. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.